E aí, galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo de The Final Station. A gente vai continuar aqui, direto da onde a gente parou. Aqui que a gente chegou na estação, entregou o povo vivo, né, a salvo. Eu vou tentar não deixar ninguém morrer, né, mas tem que ver como é que vai ser, porque... Pelo que eu vi, ali só tem mais uma comida. E eu não sei se a gente vai parar em algum lugar que tem comida, alguma coisa assim e tal... Mas eu espero que a gente consiga comprar, né? Pra manter todo mundo bem vivinho. Vou falar com o povo que tá aqui. Vou ver o que, que eles falam. Por que nós paramos aqui? Você consegue descobrir o que está acontecendo? É, não. Obrigado por tentar ajudar, mas parece que eles não nos deixaram avançar mais. Fantástico. Agora estou atrasado, com certeza. É, meu filho. Sinto muito. Não. Eu não sei o que está acontecendo em Redmond. Juniper teve uma convulsão. Ela foi levada para a enfermaria. Porra. Eu estou com febre. É por isso que eu pedi para você não se aproximar dessas coisas. É. Deu ruim. Marcos, isso é uma ordem das autoridades. Não é negociável. Os novos níveis de acesso dele. B. A habilidade de criar soluções independentes diferentes do operador em situações de emergência. A. Pode transportar e utilizar armas de fogo. Beleza, então agora eu posso usar arma de fogo. Eu acho que é de mim, né, que eles estão falando. Porque eu sei que eu tenho uma arma nesse jogo, só não lembro. Você não vai atirar em mim, né? Não se mexa. Você não tem acesso à enfermaria. Código de acesso? Ok, você pode entrar. Nossa, mas o cara tá todo desgraçado saindo um catarrão preto. Isso não é sangue. Eu não sei o que é. é. eu acho que é um catarrão preto, meu amigo. A maioria dos médicos fugiram da cidade. Somos os únicos que ficaram. A pior parte, a pior parte é que não podemos ajudá-los. Tá todo mundo virando zumbi, ó. Água. Amigo, me dá um pouco de água. Será que tem como dar água a ele? Pílulas. Só me deixe... Só deixe-me pegá-la. Não explique nada aos militares. Já ele é militantes Eu não posso. Tá, não tem nada no armário. Tosse. Esse aqui eu achei que tava morto já. Tá tossindo. Daí. Não tem solução. Mentira, não tem solução. Mas. Vamos tentar ser última né? Isso aqui é uma barraca. É. Não me pergunte, eu sei tanto quanto você. Ouvi falar que eles voltaram, mas o governo está em silêncio. Olha só. Pólvora. Essa informação é secreta, não consegui nada. Boa informação secreta, hein, mano? Entre. Eles estão esperando por você. Ele está aqui. Eles estarão aqui em 20 minutos, senhor. Ah, não. Eles estarão. Eles estarão. Pera. Eles estarão. Como assim? Eles estarão. Deve ser eles. Eles estarão aqui em 20 minutos, senhor. Me escute agora. Pra onde você estava indo? Pro sul, eu acho, né? Will Stream. Stream não existe mais, filho. Assim como as outras cidades montanhosas. Precisamos do seu trem para entregar uma carga importante. Ela está sendo conectada a sua trem agora. entregue em Costfield. Espere por mais instruções. Todos nós precisamos, mas ordens são ordens. 10 minutos, senhor. Droga, rápido. Sua nova rota mal foi trocada por eles. Era, sua nova rota mal foi trocada por eles. Podem haver alguns sobreviventes. Resgatar os sobreviventes sua missão secundária. Vá. Beleza. Deixa eu ir, então. Boa sorte, filho. Aí, beleza. Ele me soltou. E meu código de acesso, hein, irmão. PH1. O que, que é isso? É um bicho aqui? Será isso aqui? Esse trem preto ali? É, isso aqui não estava aberto antes, não, essa entrada do esgoto aqui. É um ratinho mesmo. Parece que era um gatinho, mas é um ratinho. Nossa, aquele cara ali tá na merda, hein? Eu sinto eles, eles estão perto. Finalmente. Ixi. Tá na vibe meio ruim aí, hein, amiga? Será que esse cara vai me atacar? Olha, tem um cara ali, ó. Meu Deus do céu! Eu tomei um susto real. Tá, então, eu acho que é só voltar lá pra estação, né? Ou será que eu vou precisar de algum. Ah, o número tá aqui, ó: 4466. Nossas ordens são escoltar a carga. entre no trem. Beleza. Meu coração tá muito rápido Eu tomei um susto muito grande Eu pensava que o bicho da frente Ia me atacar e quem me atacou foi o de trás Eu não tava esperando por essa tá, Tem alguma coisa pra arrumar dessa vez? Tem isso aqui, né? Tá, o que, que eu faço aí? Tá, eu acho que entendi Tem que manter no mesmo número que tá aqui, né? Cadê os cara? Mano... Os cara tava aqui agora Isso aqui não precisa mexer, tá bom? Os cara, os cara sumiu, velho Eu nem li que eles estavam conversando e do lado eles sumiram, velho Não, peraí, é no 1, é um, né? Não, é no 1 um, não, é entre o um 1 e o 0 Será que ninguém vai me mandar mensagem agora, não? Só que eu falei, mandaram. Nicholas Wilson. Você está indo para Redmond? Não, sinto muito. Está tudo bem? Ah, sou eu, pergun eu perguntei para ele. Eu não me lembro deles construindo um túnel aqui. Desculpa, a conexão está desaparecendo. Inclusive, está Mano, quem vai limpar o meu banquinho? Alguém vai chegar ali e pensar que menstruaram no meu banco ali, coisa, coisa horrível, gente. Vai ser muito ruim menstruar na rua. Deus meu livre. Menstruar já é ruim, imagina na rua. Meu Deus. John, eles chamaram... Eles me chamaram pro quarto general urgência. O trem chegar eu tenho o código. Dinheiro, uniforme de um maquinista. Outro cara morto aqui. Peguei uma pistola. Peguei a pistola. Eu peguei a pistola. Se eu peguei a pistola, o bicho vai pegar, mano. Eu nem ia pegar uma pistolinha à toa. Eu tenho bala? Acho que não, né? Ai, tem um bicho ali. Eu falei que o bicho ia pegar. Eu tô sem bala. Lista de rotas atuais, Alan Adams, Tadadá. sei lá, não sei o nome de ninguém nesse jogo, então não tem... Agora eu posso quebrar o vidro, é assim que eu gosto, quebrar o vidro. Munição de pistola, beleza. Só que você... Sei que você morre no soquinho, eu lembro disso. Cigarros. da mãe, Filho da mãe, meu Deus, você é do resgate? Ok, eu entendo, ok, estou esperando por você aqui, tá, recarreguei minha armita, opa, vidrinho, dá pra quebrar? Pronto, tá tudo na merda, então bora quebrar a janela, né mano, é o único jeito pra é sair por baixo, acho que isso aqui é o código do trem, né? 9,4 total, dinheiro lápis que com certeza vai ter mais bicho Não tem, me enganei Tá Só no kite, só no kite, só no kite Só no kite, só no kite Toma não, toma Sou muito boa Eu acho que o espaço que eu tenho é meio pequeno pra tá aqui Consegui, consegui, consegui Pega essa cadeira aqui e joga em você. Porque eu não preciso jogar no zumbi. Será que eu vou realmente ter que ir ali embaixo? Porque eu não quero. Dá pra pegar aquela caixa? Tá, é um cara normal. Parado. Primeiro me diga: quem é você? Do trem? Ok, estou esperando você aqui. É, eu acho que aqui que eles falam era pra ser um ali, né? Porque eles não estão aqui, eles estão lá. Eu não precisava ter vindo aqui, eu gastei bala à toa. Eu deveria ter simplesmente indo embora, porque eu acho que não tem mais nada pra cá também, deixa eu ver. Tem mais alguma coisa pra cá não, né? Tem mesmo não. Gastei bala à toa. podia ter simplesmente ignorado esses bichinhos e indo embora. Eu não peguei isso aqui achando que era aquelas caixas de jogar. Acabei de achar essa munição lá dentro. O que, que eu já li? Ah, tá. O código do trem. Já peguei o código do trem, né? 9, 4, 8, 9. Isso, embora. Aqui é a comida que a gente tem A gente tem duas comidas pra quatro passageiros Eu quero só ver, mano Eu tenho certeza que os quatro vão estar tá morrendo de fome Eu vou ter que escolher algum pra ficar vivo Porque esse jogo é isso que esse jogo faça a você Ué, não era quatro passageiros não? Eu tô doida, não é possível A saúde dela tá meio bosta E ele tá com fome É, esse aqui, esse aqui é de longe, mais tranquilo Só ficar puxando essa busanha aqui pra baixo Então é só ficar clicando aqui igual Imbecil mental que o negócio nem, nem desce. Eles nos diriam: O que, que vocês estão falando? Não há conexão. Eles poderiam nos evacuar também. Hã? E para onde você acha? Para onde você acha que vamos? O condutor disse: Ele tem ordens para ir de Riastol. Deixa eu ver como é que eles estão. Ele está com um pouco de fome, eu acho que não tem necessidade de dar comida ainda. Pode aguentar um pouquinho mais. Como é que ele desce na próxima estação e eu gasto comida com ele à toa? Não sei se outra pessoa vai ter mais fome que ele, então vamos vou economizar. Você está com muita fome mesmo, amigo? Não, se você estiver com muita fome assim, a gente pode conversar, mas se for só uma fomezinha assim de leve, a gente releva. ainda vai demorar muito a chegar no negócio sistema de amortização o que é amortização não faço ideia sistema de ventilação controle de carga Chegamos, achei que tava demorando um pouco a chegar, mas já chegou, foi até rápido. Tá, vamos lá. Logo de primeira, assim já tem um bicho aqui, mano. Porra. ter feito isso, tinha uma cadeira arremessável, mas eu fiquei com medo dele me encostar. Eu não quero ser mordida por esse bicho. Munição de pistola. Quebrar um vidro que eu amo. Se a gente tem 13 balas, o bagulho vai ser frenético. Ele é... Meu Deus! isso não ia me dar 13 balas à toa. Mais caixa arremessável. Falei que eu não queria que esses bichos me tocassem, mas eles me deram um puta de um porradão, mano. Vai se ferrar. Desgastaram com a minha vida. Acho que eu devia ter clicado pra arremessar. É, tinha que ter clicado pra arremessar. Eu tava tentando apertar o botão que eu usei pra pegar de volta. Mas obviamente a gente sabe que não, não deu certo isso. Eu morri. Como assim eu morri? Passada Tá, agora eu vou conseguir Beleza, dei um tiro à toa Porque não precisava Tomei dano, não era pra ter tomado dano não lembrava que tinha esse bicho aqui, Não lembrava que tinha esse bicho aqui Gastei munição de pistola Não era pra ter gastado Ah, mano, o tempo todo era só ter jogado a caixa assim meu Deus O tempo todo era só ter jogado a caixa no bicho e eu ali meus cano, tá ligado? Gastei bala sem querer de novo Tá Recarrega Não precisa, eu consigo Ah, legal, dá pra derrubar as coisas Eu adorei derrubar as coisas E daí? É sério que ele passa horas no banheiro Em vez de trabalhar? Eu tenho que fazer todo o trabalho dele Ah não, eu li errado, pera Ela pergunta, e daí? E ela fala, é sério? Ele passa horas no banheiro em vez de trabalhar Eu tenho que fazer todo o trabalho dele Talvez ele esteja doente, ele é só preguiçoso um segundo que o chefe tá ligando. Marque, você tá aí. É, era um menino. Eu falei ela porque... Ai, meu Cristo. Mas eu sou muito burra, né? Não é possível que eu faça um negócio. Assim. Eu sou muito burra. Aqui tem um bicho, né? Será que se eu não tivesse abri abrido a porta... Será que se eu não tivesse abrido a porta, a porta tinha abrido sozinha? Chave da ferrovia... Era isso que eu precisava, né? Ah, esse bicho foi de outro Tá. Não atire. Não sou um deles. Não, eu não vi ninguém. Ok, aparece com o código, eu ficaria esperando no trem. Beleza, era um sobrevivente. A gente já conseguiu o código ou ainda não? O que será que tem que fazer pra conseguir o código? Acho que não, né? Que não tá ali aparecendo ali embaixo o código. A gente ainda não tem o código. Ah tá, eu consegui a chave dali, verdade. Então código, oh, roupa, oh, comida, de pobre. Eu consegui mais uma comida. Tá, quatro quatro cinco, nove. Tá, vamos ver a situação, esse cara tá sangrando, mano, o outro tá com, quase com fome e esse aqui tá sangrando, tá, eu não vou dar um kit de primeiros socorros pra ele agora, porque pelo que eu me lembro, o um kit de primeiros socorros não cura ele por completo, ele vai continuar sangrando e perdendo sangue, então quando ele estiver quase morrendo, eu uso. não consigo fazer isso aqui e prestar atenção no que eles estão conversando. É impossível. É impossível. Se eu parar ali, o bagulhete sobe e aí fodeu. Tá sangrando, mas não sangrou o suficiente ainda. Então dá pra sangrar mais um pouquinho. E você viu que meus bancos foram limpados automaticamente? Não me pergunte quem limpou, porque não fui eu. Eu tava lá dando tiro e zumbi. Ele já sangrou o suficiente. Dá pra sangrar mais um pouquinho. Se que eu acho que não é bom deixar muito, Porque se ele sangrar muito ele morre. Acho que se ele chegar no final ele morre. É, ele precisa de um kit agora. Obrigada, viu? De nada. Oh, a outra mulher tava com fome, deixa eu ver se ela ainda tá. Não, ela aguenta um pouquinho ainda. Tá sangrando de novo, eu falei isso, que ainda tá precisando de, de novo, mano. Cadê o povo que mandou mensagem pra mim? Eu quero, eu quero é conversar com o povo, eu gosto de conversar com o povo. É, dessa vez parece que não conversou com a gente. E só chegou de boas. Sei lá onde. Ó, tá claro. Se tá claro, eu acho que é coisa boa. É, pelo cenário destruído, eu já não sei. É, eu só tô com a pistola na mão porque não é coisa boa. Que que é isso? Que merda é essa? Tá trancado. Vamos pra cima, então, ó. Que alguém se preocuparia Vazio. Legal, tinha a opção da gente mexer ali, mas tava vazio. Amo, inclusive, gosto muito. Ele quase me deu um tapito. Ele quase me deu um tapito. Será que tem como eu subir com Tem! Pra que eu dei um tiro? Eu dei um tiro à toa, porque não tinha necessidade. Beleza, eu joguei a privada longe. Quero muito quebrar esse vidro, mas não tem como. Só dando um tiro, mas eu não vou gastar a balatô. Ah, não acredito que ele me mordeu, velho. Bosta. Da... Querida Marta, o quarto da pensão é muito menor do que o esperado. Não há literalmente nada além da mesa e um sofá. Talvez eu consiga passar a noite no escritório. Vem, esse meu vizinho tem então uma janela gigante no banheiro e todo mundo consegue vê-lo tomando banho. Como assim? Eu acho que é esse, esse cara aqui, né? Tem uma janela no banheiro ali. Deve ser exatamente isso. Devolvo minha colher, todo mundo, todo mundo sabe que você está roubando elas. O cara roubar a colher, mano. Não tinha colher na não, não. No fogão do cara. dia muita colher ali. Que? Que? Devia ter um jeito de matar todos sem. sem usar a bala. Que aí você economizava pra um. pra um. Ah, bateria! Não sei de onde precisa de bateria. Filha da puta! Pô, arremessou um negócio longe. Dez. Tá até um cara aqui. Meu Deus! Quem é você? O quê? Ó, oh, ok. Era uma vez uma cidadezinha. Havia um rei. Rei que uma vez... Nossa, olha um monte de lixo. Quantas vezes o cara errou o que ele tava escrevendo ou escreveu coisa que isso arrependeu depois. É assim que a gente morre, gente. É assim. Com a bateria na mão, abrindo porta. É assim que morre. Trapos e munição de pistola. Beleza. Uma chave, vamos abrir isso aqui. Tá. Tranquilaço, tranquilaço. A bateria tá aqui ainda. O código do bagulho. Opa. 9226. Vamos embora de novo. Esse jogo é tão bom que eu vou jogando, vou jogando, vou jogando eu não vejo o tempo passando. Já tem meia hora de vídeo já. Na verdade, falta um pouquinho pra meia hora. É por isso que assim que a gente chegar na estação, eu vou finalizar o vídeo. Porque das outras vezes os vídeos que eu tava fazendo eram de uma hora. Aí dava problema num vídeo de uma hora pra arrumar. É muito mais difícil. Deixa eu dar comida pra aquela mulher ali que ela tá passando fome, coitada. Esse cara aqui também tá com bastante fome. Esse aqui tá sangrando e com fome. Esse aqui tá com fome. Esse sistema aqui é, é, é um dos mais tranquilos também. Pronto. Fome, saúde. Fome pra caralho. Você é um deles? Fome. Saúde. Fome. Vou dar o kit pra ele Quantas comidas eu tenho, vamos ver Tenho duas comidas, mano Esse já tá perto do três já E o outro Esse cara tá com fome, esse tá com fome Esse tá com muita fome e essa já comeu Eu acho que vou ter que dar as comidas Pra esses dois ali É, moço, acabou minhas comidas. Se tiver com fome, eu sinto muito, mas vai continuar com fome. Acho que o objetivo daquele ali é só manter ele saudável, né? Não preciso dar comida, não é possível é que eu vou ter que dar comida. Eu ainda tem um kit médico? Vazia. Os dois estão vazios. Nossa, se esse cara morrer, velho, eu vou ficar muito triste. Chegamos, chegamos, chegamos. Eu espero que seja essa a estação final deles, porque não tenho como manter, não, tá? Não tenho. Acho que com certeza não é a estação final deles Mas eu espero que eu achei alguma coisa aqui pra eles Droga Munição de pistola, beleza John, parece que eu esqueci o código do bloqueador em casa, eu voltarei logo P.S. Se, tiver... Se o trem vier de Elide, Eles têm uma longa parada, então eu devo conseguir chegar a tempo Será que é esse cara aqui que morreu, gente? Quero que não. Lembrar marque marca de não esquecer o código em casa. A última vez você falhou, hein, amigo? Não deu certo. Vai ter gente aqui, eu tenho certeza. Trouxa. um tapinha Colher Eu não quero colher, eu quero a comida Pega a comida, isto Outra colher Será que eu ganho dinheiro? Não sei como é que funciona Não adianta eu ter tanto dinheiro se eu não consigo Comprar comida em lugar nenhum Tem outra porta ali que eu tava esquecendo Acabei de ver Ah, tô trancada, não tava esquecendo Tentei abrir, não tá fechado Só que minha memória é péssima Ele que lute. Eu, hein? Tô com 23 balas. Eu acho que isso é um número bom. Significa que eu não tô gastando à toa. Tá, o que, que eu faço aqui? Como é que eu vou passar? Tem como vir pra cá? Não. Não tem tempo de caitar, não. Eu tive que gastar a bala mesmo. Não é possível que não tenha comida em lugar nenhum nesse negócio, meu pai. Quebrei a privada. Pílula e sabonete. Tem que ter mais comida. A mulher vai morrer de fome lá dentro. O que, é que eu faço, meu Deus? Eu preciso de um kit médico também, né? Caros senhor e senhora, Wilson, gostaríamos de informá-los que o sensor de aquecimento da sua propriedade será trocado essa semana. Agradecemos o contato. Billy Croc, usina termoelétrica, termo morre externa. Oi, esse aqui é o um quê? Um míssil que caiu? Que porra é essa? É com certeza esse aí é o cara que a gente tava procurando. Ou esse aqui, né? Dinheiro. Seria a família dele, né? Dinheiro sucata. Mano. Não tem nada pra me levar, vou ter que... Tá, deu certo. Eu não sei, Jane, se ele se distanciou. Eu não sei, Gene. Ele se distanciou tanto. Ele passa a maior parte do tempo no porão. Você acha que ele está te traindo? Michelle, você ainda está aí? É, se tem um porão. Cadê a entrada do porão, será que é. Não. Isso aqui não pode ser a entrada do porão do cara. Não, não é possível. A entrada do porão do cara é do lado de fora da casa, não faz nenhum sentido. É, o cara tá traindo ela, assim, com a morte. Tá, o código do trem, é isso aí. É sério que eu não vou achar um kit médico, mano? O cara lá tá sangrando, mano. O cara vai morrer, velho. Eu acho que agora quem tomou no cu foi eu. Deixa eu sair de perto pra ver se eles esquecem, calma. Vamos tomar um pouquinho de distância, né? Vamos dar um tempo pra eles pensarem, refletir na vida. Que parte chata, hein? Eles não conseguem me morder se eu ficar assim. Acabei de perceber isso. Como assim eles não me viram passando, mano? Ih, eu buguei os bichos. Beleza, eu buguei os bichos. Não buguei não. Quer dizer, eu buguei, mas já desbugaram. Deu um real. Chave da fábrica. Pior que eu tenho certeza que ali tem alguma coisa que eu preciso. Mas se eu for ali pra pegar, eles vão me matar. Eu sabia que eles iam me matar. Eu tentei porque... Sei lá porque que eu tentei. Mano, ali tem alguma coisa que eu preciso. Eu tenho certeza disso. Eu vou ter que ir lá, mas... Sai, trouxa Oxi Por que, que eles me atacaram? Eu tava na escadinha, não era pra eles terem me atacado Consegui a chave da fábrica, o que, que eu faço com isso? Como que eu vou passar por esse cara sem ele me matar, mano? Olha isso, ele me mata, não tem o que fazer. Eu não tenho bala, que porra eu faço? Ó, oh, deu um tapão nele, ele ficou desnorteado, passei direto, passei vazada. Terrimou, mas ele tá me seguindo. Esse filho da puta. Ih, fodeu. Ele desistiu, ele desistiu. Será que se eu meter o soco nesse cara, uma hora ele morre? Acho que foi uma péssima ideia. É realmente. Isso muito ruim, não é possível isso. Ah, eu não vou usar o kit médico, aquilo não é o paciente. Se eu usar essa merda, ele vai morrer. Beleza. 11 balas eu tenho, acredito. Ai meu Deus do céu, velho. Sem necessidade de depressa Vamos com calma. Com calma. Muita calma. Quer ver que naquele lugar que eu tinha falado não vai ter merda nenhuma. Eu vou ter. Deu meu tempo pra tentar ir lá à toa E não vai ter nada, não vai ter nada Eu tenho certeza que não vai ter nada Peguei comida Joguei o que provavelmente seria uma arma fora Peguei comida, munição de pistola E alguma outra coisa que eu não percebi o que, que era Eu tenho o mesmo que aqui, aqui. Deu tudo certo. Meu cu trancou de uma forma incrível, mas deu tudo certo. Eu sabia que ia ter um bicho aqui, era muito óbvio. Vazio. Eu sabia que não tinha nada ali, era muita perda de tempo. Era só pra mim querer ali e não ter nada. Aqui com certeza vai ter mais bicho, né? Deu tudo certo. Agora a gente lembrou que tinha uma porta aqui que estava trancada em algum lugar. Só Deus sabe onde era. Vamos embora dessa jossa, desse lugar, que eu não aguento mais. Nossa, eu quase morri. Peguei dois kit médicos, pelo menos meus passageiros não vão morrer. Eu acho que eu não posso usar kit médico nesse jogo, porque se eu usar pra mim, vai faltar pros caras do trem e alguém vai morrer. Eu não, o objetivo é não deixar ninguém morrer. Vou tentar não deixar ninguém morrer. Mas se eu usasse o kit médio, com certeza aquele ali ia faltar pra, pra aquele cara ali que tá sangrando, né? Deixa eu ver como é que tá a vida dele. Saúde tá muito merda, ele tá com fome. Esse aqui tá bem, esse aqui tá bem. Esse ali tá mais ou menos, mas... ai ah, eu odeio esse aqui, velho. Eu odeio esse aqui. Esse aqui eu mais odeio. Eu não consigo me concentrar nisso aqui e ler o que eles estão falando ao mesmo tempo. Isso. Coloca o chat em cima do meu negócio que eu preciso ver mesmo. É isso aí que você faz. Ele colocou de novo. Meu Deus, amigo, me ajuda. Eu não tô enxergando, eu não sei o que tem que diminuir. Meu Deus. O cara tá morrendo. Curei ele. Tem comida é pra ele. A mensagem ali eu tenho que ver, mas calma aí, aí agora dá pra ver Gary Luke. Estou escrevendo a mão dos militares, você está perto de mim Quase lá Ótimo A equipe de engenharia local vai até você, o general pediu por informação, beleza Assim que você soltar a carga, deixe a cidade mais rápido possível, beleza, tá offline ver como é que os caras estão tá aqui, esse aqui está ótimo, esse aqui está no entanto, mas ele está quase com fome. Chegou, chegou. Por favor, seja estação final, por favor, por favor, por favor. Eu acho que é, hein? Eu acho que é, hein? Tem bancos. Se tem bancos, é uma estação. Não, não é estação não, eu tô armada. Ai, meu Deus, é uma fase, puta que pariu. Eu não quero chegar nele. Eu vou dar um tiro nele. Eu vou terminar esse vídeo por aqui porque já deu um vídeo... Muito grande, eu acredito. Eu não quero fazer vídeo tão longo como eu fazia antes, então vou finalizar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal para continuar vendo meus vídeos. E é isso. Até a próxima. Falou.